Desafio, vamos complementar com esse outro tarô e continuando. Aquário. Quando você segue o fluxo, a natureza de tudo, o desafio se torna experiência, aprendizados e compreensão. Porque tudo tem os dois lados. E você já viu o lado desafiador. Mas. Há também o um lado bom do porquê existe esse desafio, do que está por trás dele e o que de favorável você pode aprender com isso. Ter essa leveza de olhar para o cenário como algo temporário vai tornar essa espera com menos. Estagnação. Sabe quando você espera por dias melhores e isso não acontece com a rapidez que você necessita? Tornando a espera duvidosa e o tempo longo demais? Talvez esse seja o desafio. Mas... Até aí, ao outro lado da moeda, que é exercitar o desapego, a pressão e a ansiedade sobre os resultados, de modo que você consiga se preparar para quando esse resultado chegar. Porque talvez você esteja olhando para um lado e o que você espera. Está chegando pelo outro lado, exatamente naquela direção que você não vê saída. E vamos trazer também uma mensagem do oráculo.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 Foque na luz, certo? Gratidão.